Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos começando aí mais um trabalho, né? É, hoje trazendo aí mais uma história, mais uma história de sucesso é, com a vida em Cristo Jesus. E hoje é os nossos amigos do Paz e Amor, uma dupla aí muito conhecida aí pelo Brasil, que vem contar a, a sua história, né? A sua carreira, como foi o começo da sua carreira, como foi é, tudo, desde o comecinho até nos dias de hoje. Né? E, e hoje eles estão, é um grande prazer para mim, né? Hoje eles estão comigo aqui, né? É, estão comigo aqui e eles pessoalmente vai contar um pouquinho aí da sua, sua vida ministerial, né? viajando pelo Brasil, cantando, louvando ao Senhor pelo Brasil afora. Né? Nada mais, nada menos do que a dupla do Paz e Amor, Zequinha. E Francisquinha, né? Eu acho que é, é assim que eles chamam vocês, né, é, irmã? É assim, é assim. Paz do Senhor Jesus. Ah, paz do Senhor. É um prazer falar contigo, meu querido, e com todos que vão assistir aí a, a nossa história, né? Não é bem? A paz do Senhor, meu querido. Amém. Amém. É um prazer muito grande estar falando com vocês, né? Principalmente que eu, quando era, era garoto, eu conhecia o primeiro disco de vocês através da irmã Terezinha, lá da Igreja de Acupamento Bíblico, lá em Ribeirão Preto. Isso foi no finalzinho dos anos 80, né? Hoje eu já estou com 50 anos, né? tenho o prazer de falar com vocês nessa gravação. Olha só, eu não gosto nem de pensar a idade que você está. Mas a gente fala com todo prazer. É. Eu, eu, ó, eu e o Zequinha, não podemos nem falar do outro. Porque nós estamos com 76 anos. Oh, mas tá louco, Bem hein? Vivido. Bem vivido. É, é maravilha. E é é a... cheio de paz e amor mesmo. Oh, glória Deus. a Deus, hein? <risos> maravilha. Maravilha, né? Maravilha. É, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu gostaria que vocês contassem um pouco aí, né? Me falassem um pouco como é que foi que iniciou a dupla do Paz e Amor, em que ano. Fala um pouquinho para nós aí, irmã. Então, eu vou começar falando, depois é quem vai lembrando de alguma coisa também, porque a história é, da nossa vida é longa, né? Mas, São 40 um e quantos de... anos, irmã? Ah? 40 e quantos anos de carreira? 50 vai fazer agora. 50? 50? Ué, minha idade. É, 50 de carreira. Certo. Ah, nós começamos, nós começamos ah, no trabalho, o, o primeiro trabalho que nós fizemos, é, não, digo, não digo gravação, é, cantando. Primeiro programa que nós fomos foi na Rádio Cacique com Jota Cardoso em, em 1971 para 72. É, o Jota tinha um trabalho, De um programa que era de auditório. E os jurados eram Josué Barbosa Lira e outros, outras pessoas. Meu Edgar Jesus. Martins, Edgar Martins, amigão nosso. Eram essas pessoas que era jurado e ele, nós ouvimos falar no rádio, na Rádio Cacique, do J Cardoso, ele convidando as pessoas para cantar. Aí o Zequinha falou, vamos lá, bem. E fomos lá, né? E aí, o Zequinha, tudo bem, com violãozinho, novinhos. Aí, ah, yeah. A Silvaninha com um aninho e pouco. A que Silvaninha, a nossa saudosa Silvaninha, é. Essa tem história também. Depois você vai ficar sabendo. Sim, sim. Aí, chegamos na Rádio Cacique, rapaz, cantamos o um hino lá, né, Bem, Você lembra do hino, bem? Ah, faz tempo, não vou lembrar. Seguindo agora, né? a jornada, vem firme suas mãos, eu quero caminhar. Sim. Esse hino nós cantamos. Quando terminamos de cantar, para a glória do Senhor Jesus, a gente fala aí, graças a Deus, que desde aquele dia, desde o primeiro dia que ouviram. O dupla Paz e Amor cantando, nem tinha nome ainda, né? Porque o nome do programa era Paz e Amor. É, o programa Paz e Amor. Aí o J. Cardoso ouviu, aí foi o jurado falar, né, os jurados. Quem falou de nós e falou essa dupla tem futuro, sabe quem? Ah. Josué Barbosa Lira, Meu é, o, Deus pa do céu. o pastor Edgar Martins. Isso ali foi uma força pra nós. <risos> Rapaz, dali em diante, nem te conto, foi só Benson. Então, viu, Boenda? O, o programa lá chamava-se Paz e Amor e Você. Hum. Era cinco, das 5 às 6 da manhã, bem cedinho. E a aí o, era o Jota tarde. Cardoso, quando viu a nós cantarmos, falou, um dia vocês vão gravar comigo. E chegou o dia. Ah. A gente gravou o primeiro, gravou o segundo, terceiro, quarto, quinto... Eu só sei que aí, então é assim só que ele. não tinha o nome da dupla ainda, né? É. E a gente conversando lá no estúdio... No começo, né? Aí, no começo da carreira, eu falei pra ele, que tal a gente colocar Paz e Amor? Aí ele concordou e ficou, Du, Paz e Amor. Porque não sei se você sabe como é que se distingue, assim, quando é dois homens, é dupla, né? Sim. Quando é um homem e uma mulher, é Du. Quando é duas mulheres, é dueto. Olha, Entendeu? E, interessante fomos. Aí prosseguimos. Certo, Ai, né? mas inclusive é. até na, no mundo secular tem do, do glacial, do sirieno, é. né? Tem, é. tem, tem, tem. Se o J. Cardoso não tivesse falecido, nossa, mas ele lançava, tinha ano que ele lançava dois, dois, dois. dois LPs. É. Depois ele faleceu, aí ele passou a gravadora, o Tony Silva comprou a gravadora e a gente ficou fazendo trabalho com o Tony Silva. É, primeiro foi a Bom Pastor, né, a Bom Pastor pegou uns também, umas, é, a umas sabe, matrizes, tratado. a Bom Pastor pegou, comprou, né, não sei como é que fizeram lá o negócio, lá e ficaram lá com ele. Fui buscar muitos é, LPs ainda na Bom Pastor. Ah, sim, mas no, no caso, é, o primeiro disco de vocês é, saiu com selo... União mas... Evangélica. União Evangélica, é. ó, eu lembro desse é. selo, ó. É, foi a, foi a, Bom, a Bom Pastor que adquiriu esse selo, né? Foi, foi, depois. Eu lembro que até Luiz de Carvalho entrou, é, aquele disco Vem Ver, ele teve nesse selo também. I, isso, Vem Ver. Exatamente. É, Eita, saudade. Isso, vocês começaram a lançar por, pela, por essa união evangélica e tal, e depois que a, é, esse selo foi praticamente vendido, aí e começaram a... A ser lançado pelo Tony, mas e, e louvores do coração? Vocês tiveram trabalho lá também, né? É porque eles compraram, fizeram o um negócio eles mesmos lá, a gente não ficava nem sabendo, boy. Ah, certo. Eu não ficava nem sabendo. Naquela época o povo não era como agora não, filho. É, né? Era a, a, bem diferente, né? Gravava e, e eles mesmos trabalhavam, eles mesmos... E ficou assim. Nunca exigimos assim de... Não sabe? De saber... Nem direito do autorário. nada. É, nada. nada. Mas e as pessoas que é de Deus mesmo, que gravam para louvar o Senhor, não, não ligam com essas coisas. É o, é o caso de vocês, né? Que pelo conhecimento que eu tenho com vocês, até é. hoje vocês têm cantado e louvado ao Senhor para todo lado aí. E, e não, não, não levado isso como mundo artístico, né? Não, é verdade. Então, e logo que nós iniciamos, começamos a cantar, aí não faltou mais é, os compromissos de viajarmos, de, de levar a palavra de Deus cantada para esse Brasil afora, né? E ano, o começo da nossa carreira, o Brasil para Cristo, hum. lá no Missionário Manoel de Melo, lá, nossa, a nossa carreira foi uma bênção lá, porque ele nos ajudou muito. A gente cooperava com as festividades lá no, no, na Pompeia, o é, eu... missionário Manuel do Mello, quando via gente, chamava a gente para cantar, a gente com violãozinho, assim, não tinha nem playback, era violão mesmo e cantava. Que maravilha. A fé, a fé de Abraão, o cego de Jericó, aqueles hinos bem. O cego de Jericó, nossa, era o que mais eles gostavam de pedir. De, de, de... O juízo final, depois, quando o Alceu me, me deu o hino, o juízo final, foi um presente, foi uma dádiva de... Que até hoje eu não esqueço, ou o hino que. Mas, o justa, mas justamente, né? Justamente era o, era o assunto que eu ia entrar, né? juízo Final, é, na voz do Alceu, ficou muito bom, mas na voz da senhora é espetacular, né? Porque a senhora tem uma. A senhora tem uma voz incomparável. Mas seu Zequinha também é que ele se fica escondido atrás do toco, às vezes, né? Porque eu, eu ouvi ele cantar um hino em um dos lançamentos da, da RDE, aí ele tem uma voz maravilhosa também, né? Porque ele cantando. Obrigado, obrigado É, aquele, deixa eu ver se eu me recordo Porque eu estou mais eu tô mais caduco do que tudo, né É, é. é tem um, só um hino Que a tua voz apareceu lá Que fala Anjos a serviço de Deus é, Dá uma palhinha aí, Zequinha, você lembra? Ah, opa Vamos lá Anjos a serviço de Deus Anjos a serviço de Deus Isso, exatamente Anjos a serviço de Deus Anjos a serviço de Deus Muito bom <risos> Muito bom Mas tem um hino oh, Tem uns hinos que ele canta um pedacinho do hino falando Eu não lembro qual é o hino agora não, não rapaz um Vai, Ah, tem um hino Não sei se você já ouviu que fala assim é... a ver se pega aí de altura Pode cantar? Vai, vamos lá, vamos lá. Pode não, deve, deve. O que tens em casa? Pra se alimentar, ó oh mulher. Maravilha. Tem um pouco de azeite na panela. Ó oh, profeta, estou vivendo pela fé. Vai, mulher, passa um bolo para mim. Eu estou com muita fome não posso ficar assim. A mulher fez o que o profeta ordenou, e o aceite a farinha da panela nunca mais faltou. Maravilha, é, só não vamos deixar cantar inteiro por causa que, dos direitos autorais, né? Que se tiver registrado, aí os homens pegam nós depois. Ah. <risos> mas, é, mas é isso aí, né? É, o, e, e praticamente dentro de. Quando vocês começaram a carreira, vocês devem ter viajado em parte do Brasil, né? Cantando para todo lado. Muito, muito. Ficamos 15 dias em Paraguai com o pastor Joaquim Marcelino. Joaquim Marcelino aqui da, da, de Santo André da rua Antônio Cardoso, daquela templo grande que tem lá até hoje, e Deus já levou o nosso saudoso é, pastor Joaquim Marcelino, ele, dá, ele valorizou muito a nossa carreira, certo. e ele levou, ele falou, vou levar essa dupla lá para Paraguai. Nós ficamos cantando lá, e foi bom demais, ganhamos o um hino, só que nós não, cantamos, nós não gravamos ele em castelhano, não, nós mudamos o hino que é com quem pagaremos, ah, a letra certo. maravilhosa que nós ganhamos de um irmão de lá, e as cidades vizinhas aqui, se você falar qual que nós não fomos, é melhor do que falar de qual que fomos, porque não, não dá nem para contar. Inclusive, eu, ribe inclusive posso... Ribeirão Preto vocês já tiveram, né? É, que saudoso o pastor Desce, né? Isso. Isso. Ô, ô Boinda, eu posso contar uma experiência? Vamos lá, vamos lá, pode Tem... Pode não deve. Ah, é, nós estamos num assunto de ah. cantarmos aqui, cantarmos ali. Hum. Quando eu trabalhava, que graças a Deus faz 20 anos ou mais que eu aposentei, graças a Deus, hum. quando eu trabalhava, eu saía com a jovenzinha, que era, era socióloga, né? Certo. Então eu falava para ela assim, passava assim num lugar e falava, Ó, já cantei aqui nessa igreja, já cantei naquela outra igreja, já cantei nessa igreja, já cantei, nessa igreja cantei naquela igreja. Quando foi um dia, ela estava fazendo uma pesquisa lá e eu estava no carro, né? Aí a menina veio correndo lá, Seu Diniz, Seu Diniz, que meu nome é José Diniz Dias. É Aí isso. eu era conhecido como Diniz, né? Trabalhava na CETES. Na CETES. É. Aí, ela foi, veio lá correndo e falou, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem uma coisa. Ela tinha entrado na casa de uma mulher lá que ela estava fazendo a pesquisa, uma mulher, e viu um LP nosso na estante, sabe? Aí ela veio correndo lá, veio... Me levou lá dentro, a mulher ficou toda contente, uh, eu amo o hino de vocês, <risos> tá, do Pai de Amor. Que maravilha. Ficou, ficou, na, ficou marcante, né? Outro detalhe também, aí ela fala, nossa, mas você cantou em tudo quanto é lugar. Vocês já cantaram. É, aí, aí, aqui era eu e ela. Então, é. então aí um dia, com a mesma, com a mesma menina, estávamos passando em frente a, o cadeião lá do Carandiru, sabe? Da, Lembra lá do Carandiru? De Nove sim. Portões? Sim, sim. Então, aí ela olhou para mim e falou assim: Só faltava você falar que cantou aqui também. Eu sim, falei para né? ela: Ah, demorou. É. Cantamos. Cantamos aí, um preso deu até um hino para nós. Foi uma benção. É isso aí. Maravilha, mas ah, cantou até lá no Carandiru, então? Você foi, foi fazer e visita? Nove lá? portões, nós, nove portões nós atravessamos para chegar lá na. Na sala para cantar Já cantamos lá no Romão Gomes Sabe onde é o Romão Gomes? É, eu já só ouvi falar Porque eu nunca, nunca fui, não É, o Romão Gomes é onde fica preso Os, os, os, policiais. os, os, os policiais Ah, entendi. entendi Nós cantamos lá é. Ministério maravilhoso, é. né? Cantando e, e falando é. de Jesus Esses é. anos todos, né? É, é muito bom, muito bom sabe o que, é que a gente gosta, gostava e gosta ainda, é porque agora é difícil né? Não, não, nem, nem fazem mais isso é cantar em, em praça pública, em cima do caminhão a voz da gente vai na cidade inteira quando é pequena a cidade então, teve um dia que nós estávamos nós tava numa cidade e estava cantando em cima, de um, dentro, em cima de um caminhão assim, com som da hora mesmo bem perto da, da igreja católica hum e o irmão pediu para eu cantar o juízo final, e na hora que eu estava cantando, o padre ficou na porta da igreja, ouviu o hino todinho, aí depois o irmão ainda pediu para repetir o hino, eu repeti o hino, sabe, e eu cantei com tanta autoridade aquele hino naquele dia, o juízo final, que olha... Eu tenho certeza que Deus fez, fez maravilha na, na, na vida daquele povo, naquela cidade. Mas vamos fazer o seguinte, né? falando do juízo final, eu conheço, né? muita gente conhece, mas tem pessoas que vão ouvir e não conhecem. Um pedacinho de juízo final, eu não vou deixar a senhora cantar inteiro, por causa do bendito é. Direitos Autorais, mas canta um pedacinho para nós aí. É uma primeira e a segunda estrofa. Mas vamos lá. É? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Maravilha, oh, aleluia. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Oh, meu Deus. Agora não adianta credo, nem ave maria irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. E aí vai! Maravilha, né? Maravilha. Esse aí praticamente aí é um dos hinos mais conhecidos né? aqui é, no, no interior de São Paulo e eu creio que grande parte do Brasil também, né? É. V, viu, Boina? É, é, quando a gente ia numa igreja assim, que eles não pediam, a gente ficava admirado. É. O meu bolso do paletó ficava cheio daqueles bilhetinhos, sabe? <risos> que a pessoa mandava para o pastor lá, fala para ele cantar, juiz final, juiz final. Eu tenho um eu tenho Alceu como... nós temos o Alceu como um irmão, até mais do que um irmão. Como a Bíblia diz. Nossa, é, é, olha, pensa num, num servo de Deus que a gente tem prazer para aonde nós passamos o Boina. Hum. Todas as igrejas, todos os lugares, a gente fala dele sobre a vida do Alceu, e ele também falando de nós. Não é, são isso? E essa parceria, começou quando? Entre os seis e o Alceu, porque a maioria dos hinos que vocês gravam é, é, é do Alceu Pires e do e, e alguma coisa também daquele seu irmão, né? Como é que, é, eu esqueci o nome César, dele. César do de Sobrinho. Essa parceria Maria começou Vizia, quando? Maria Vízia, é, minha sobrinha também, que fez hino um maravilhoso. As, as marcas de Jesus, com os olhos da fé, eu posso contemplar conhece? sim. O quanto meu Jesus sofreu para me salvar. Eu lembro, eu lembro, sim. eu lembro E aquele litro. também, muito, aquele também, ó, é da Maria Vize. Hum. Muitas vezes deitado de meu leito no grande silêncio. Fico imaginar. É da Maria Vize. Senhor, Senhor dos exércitos. E aquele também, no caminho desta vida cheio de tribulação. Mas Jesus tem me ajudado a vencer. Ô, oh, oh, glória. <risos> Eita é. glória. O camarada que não dá glória que escutar um hino desse é porque ele está ele tá desviado faz tempo. <risos> viu, Boina? É. Pois não. Você perguntou como é que a gente conheceu o Alceu, né? Exato. É, ele fazia parte da, da, da caravana que nós tínhamos. Nós tínhamos uma caravana de cantores, hum. vários cantores... E Bart Geni, o, o o de São Francisco Carvalho, é. o Novo em quando Josué Barbosa ia, ia também, só que tinha o seguinte, deixa eu te contar um detalhe, eu gosto de detalhe. Com <risos> certeza, ah, conte tudo. Aí a turma é, ia para nos encontrar na caravana, tinha hum. um lugar certo, hum. e a pessoa ia de ônibus, ela chegava atrasada, você, você acredita que eu comprei uma perua para nós viajar? Hum. Só para... <risos> Era um um dia verdade. a polícia parou, quando viu assim, falou, ah, vocês são tudo crente, tá liberado. <risos> Mas também tava tudo em dia, graças a Deus, né? Porque o crente tem que andar de cabeça erguida, não é mesmo? Mas nessa época aí era, era dessa maneira que funcionava, né? Crente era um, era um selo que abria as portas na hora, né? Mas a caravana Paz e Amor, que você acabou de falar, me parece que lançaram até um disco na época, né? Eu, eu vi alguma capa. Três discos. Isso. E é. que, que tinha vocês, tinha outros cantores. É, eu... Alves, Exato. Alves. Exatamente. Nossa, é muitos cantores. E foi lá que vocês, é, vocês é, conheceram a. É, Narciso, Narciso, ó, Narciso Fuser é, Jair Celari. Agora Josué Lira e, esses, e Alceu Pires, claro, ah, né quem é que não lembra desses? Né? É. Esses aí é, é, ficou conhecido nacionalmente. É, eu não... Eu cheguei a conhecer Josué Lira na porta da gravadora, mas não, não, não tive prazer de ser apresentado para ele. Mas, mas é assim mesmo. Então, conheceram ao seu Pires de lá e, desde então, é, praticamente usam quase todos os hinos dele. Né? É. Benção, pura. Não ó, te largamos mais. Nós temos hino ao Alceu que ele fez assim direto para nós, assim, ó. O hino do aniversário da nossa igreja que quando fez 50 anos, ele fez para nós, ele deu assim, de, de, sabe, presente, a palavra, a palavra me dá paz, quando estou em aflição, para todos os meus problemas, a palavra é a solução, tenho sua companhia, no caminho me conduz, dos perigos me acode contra ela ninguém pode, a palavra é Jesus. O Zé que não quis fazer segunda, foi não. <risos> Mas eu fiquei curioso de uma coisa. Falei um de surpresa. A senhora viu? falou o univer, hino universal da, da nossa igreja, é hino do bíblico, é isso? Isso, que fala Mas, assim. Canta um pedacinho é, pra nós vai. aí. Hum, vamos lá: Ebenece, Ebenece, até que o nosso Deus nos ajudou. É com uma pedra erguida em disparo. Um farol que não se apagará Até que seja tirada da terra pelo seu Senhor A alegria, a alegria é, é contagiante em cada um de nós A gratidão, a alegria, o louvor que está em cada voz É a família de Deus reunida É a igreja por Cristo escolhida ele é elegeu e desde então nunca deixou só. Todo este tempo é tempo notório os frutos que ela colheu. Quase tudo nada começou e hoje o quanto cresceu. Toda cidade é abençoada quando o evangelho é anunciado. Embora muito se o grande favor de Deus. Ele é bem comprido, tem quatro estrofes. Eu lembro desse hino, né? Foi gravado, né? Foi gravado em CD, né? Foi. Então, mas e, eu, eu gostaria de saber sobre as crianças. Logo que essa. As crianças. Veio a, a Silvaninha? Logo, logo. É, praticamente ela tá, tinha cinco anos quando começou a cantar? Vocês. Ah, deixa eu te contar, da Silvaninha eu. Eu vou contar tudo certinho para você. Vamos lá. É a nossa primeira filha, né, Silvaninha, Deus nos deu. É, e quando a gente já ia na Rádio Cacique, ela tinha um aninho e pouco. Já levava a Silvaninha no colo lá para para rádio. E ela vindo a gente cantar. E, e com três aninhos, três anos e cinco meses, mais ou menos, assim, a idade que ela começou a cantar. Nós fomos num trabalho maravilhoso, um trabalho de sabe, de congresso lá no, no pastor Joaquim Marcelino, na, em Santo André, hum. e ela viu o pessoal todo lá, e nós junto com, levamos, Silvaninha sempre conosco, aí ela falou, mamãe, papai, eu quero cantar. Aí ela falou, nós falamos, você vai cantar? E ela cantava sempre em casa, assim, os corinhos, sabe? Sim. Aí ela, ela, eu falei eu cheguei lá na frente e falei, a Silvaninha disse que quer cantar. E saudou os irmãos lá e cantou pequenininho, com três aninhos. Aí ela cantou, caminhando eu vou para Canã, com aquela vozinha afinada, sabe? A igreja pegou fogo. Daquele dia em diante ela não parou mais, aí gravou no próximo LP, que foi o LP Jesus está na frente, né? Nosso, foi o primeiro com ela. Aí ela gravou acho que quatro corinhos naquela época e começou. Silvaninha, depois ela fez o outro... CD com a Miriam, minha sobrinha, né, a Miriam é minha sobrinha, ela, a Miriam fez a, a, a, a face B, naquela época tinha face A e face B, né, isso. E do, do, do LPs, e eu, a face A era a Silvaninha, a face B a Miriam, inclusive a Miriam era a companheirinha dela, da Silvaninha. E Silvaninha com seis anos e cinco com três anos e cinco meses ela começou a cantar e com seis anos e cinco meses certinho Deus levou a nossa filhinha. Inclusive Boina, hum. é até bom eu te explicar é, sobre a ida da nossa querida Silvaninha para a glória, que nós sabemos nós como servo de Deus Boina nós entendemos que o querer de Deus não é o nosso querer. Verdade. entendeu Ele, quando ele quer, ele leva e leva uma joia preciosa que foi um, um exemplo de criança. aonde essa menina chegava, ela fazia diferença. Inclusive, o, o pessoal das igrejas, onde a gente ia com ela, ela estava como que fosse idolatrando. Entendeu? E... A Silvaninha era muito querida. Chegava assim, o, o Du amor já tá meio de lado, assim, sabe? E Silvaninha ali, e o povo, ah, Silvaninha vai cantar, Silvaninha vai cantar. E Silvaninha cantava e animava a igreja. E ela pedia para a igreja é, falar glória a Deus e aleluia. Era uma menina diferente. Era uma menina diferente. E Deus viu que Silvaninha, eu tenho certeza, Borna, né, que Deus viu que Silvaninha não ia conseguir permanecer do jeito que ela era na época que nós estamos hoje aqui. Entendeu? Não, não ia conseguir, porque as coisas mudam. Naquela época, boina, na gente não tinha é, nem televisão, não, não tinha é, tanta coisa desse mundo, assim, essas internet, essas coisas que mudam a cabecinha da pessoa se for fraquinha, entendeu? Exatamente. E, e ela, com cinco aninhos, ela foi batizada com o Espírito Santo no meu colo. No meu colo. Uma coisa mais linda. Eu chorava, ela chorava. E Deus levou nossa filhinha de um jeito que se fosse para ela ficar doente, o Brasil inteiro ia orar por ela, pela Silvaninha. E, Deus, e a oração move o coração de Deus. Com certeza. E Deus, é, né? e Deus ia de, dar vida para a Silvaninha. Eu tenho certeza, nós como servos de Deus, nós pensamos assim, posso, posso ter ser, pode até ser que nós estamos pensando de um jeito que não, um, que não está certo, mas eu creio que sim, está certo sim. Deus levou a Silvaninha numa, numa, numa hora, num, no dia certo, na hora certa. E nós como servo de Deus, nós entendemos, entendeu? Choramos. Foi difícil? Foi. foi. Foi uma dor terrível? Foi. Mas eu e o meu esposo, como servo de Deus, nós, nós agradecemos a Deus, que levou a nossa filhinha enquanto ela estava firme e fazendo né, o que era lindo, que era louvar a Deus, e eu sei que ela está na glória. Amém. Continuou o ministério dela na glória. E nós ficamos aqui. Nem olhar, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para não, não, não sairmos da reta, para um dia encontrar com Jesus, com ela e com outros que já foram. Entendeu? Amém. Aí alguém fala assim, mas como que a Silvaninha, o que, que aconteceu com a Silvaninha? Já falaram, Boina, que ela usou um... Uma vela, que acendeu uma vela, a vela pegou fogo, não sei o que tanta coisa. Mas não foi isso, não. A Silvaninha, ela saiu aqui de casa, onde a gente morava, e foi passear na minha sogra. Prazo de meia hora, aconteceu tudo. Um menino, estava lá, um menino vizinho do, do, da minha sogra, de seis anos também, hum. na época Seis anos o menino tinha, e meu sobrinho de dez anos. E esse menino, a Silvania quando chegou na minha sogra, deixa eu te explicar como foi. Silvania chegou lá na minha sogra, minha sogra ficou numa alegria, porque ela, a gente viajava sempre, não tinha nem tempo de, de, de levar a nossa filha lá, lá para minha sogra, pra ficar umas horas com ela, uns dias com ela, entendeu? E nesse dia ela foi prontinha, levou roupinhas, levou sapatinhos, tudo arrumadinho pra cantar à noite num no, no bairro chamado Parque Bristo, aqui em São Paulo, com a caravana Paz e Amor. Escuta só. Olha aí. Foi prontinha para a noite, minha sogra ir lá no trabalho, que a caravana do J Cardoso, a caravana Paz e Amor, ia estar em Parque Brisco. Silvaninha ia participar. Quando ela chegou lá, esse menino, minha sogra, quando ela chegou lá, deixa eu explicar, minha sogra ficou feliz, ah, Silvaninha, você aqui, arruma a roupinha, deixou tudo arrumadinho para a noite. Aí ela saiu assim, para o corredor, assim, para a garagem do carro, onde estava o... E conversando com um, com um moço que estava pintando o portão que ela, ela era muito dada, ela conversava com todo mundo, sabe? E falando Sim. de Jesus, falando que cantava O que ela tinha prazer era falar de Jesus Aí ela chegou assim para o moço, falando lá com o moço de costa De costa, pro o meu sobrinho hum. E para o menino que estava do lado Que pediu querosene para o meu sobrinho Para pôr numa lamparina Que ganhou, da, ele tinha ganho lá da, da Bahia uma lamparina. Uhum. Aí meu sobrinho falou, ah, meu avô tem. Na época meu sogro tinha caminhão. Aí ele falou, meu avô meu tem. Ele, ele não pegou querosene boi, Ele pegou tinner. E Deus. colocou na lamparina. Quando ele colocou na lamparina e que riscou o fósforo, pegou fogo na lata de tinner, na lamparina, e eles chutaram. E a minha filha estava de costa, a Silvaninha estava de costa. Nem viu a arte do menino e pegou fogo na roupinha dela e no corpinho dela, com tíneros. E o um moço que estava pintando o portão, tinha saco de estopa no chão, dava para abafar, dava para... sabe? Mas nada disso aconteceu. Aí o que, que a gente vê no pensamento? O que, que é um palito de fósforo para Deus? Né? Deus sabe todas as coisas. Deus levou nossa filhinha dessa maneira. Sim, aí ela queimou a, a barriguinha dela, queimou tudo... Com o corpinho dela parte, que é pior, que é o pulmãozinho, entendeu? O pulmão, o bracinho assim queimou, e ela pedindo socorro, quando minha sogra viu, minha sogra foi socorrer, socorreu, quando minha sogra socorreu ela, falou assim, Silvaninha, o que, que aconteceu, minha filha? Aí ela falou, não foi nada, vovó, não foi nada, não foi nada, Aí só sei que abafou, que apagou, aí ela pediu, me pediu, que era uma mãe, aí chamaram meu sobrinho, que era o esposo da Miriam, é na, é agora é o esposo da Silviriana, mas na época não morava. Aí pegou é, a, a nossa filhinha, Silvania e levou. Passou lá em casa, na nossa casa aqui, onde a gente mora. Conclusão. Quando ela chegou ela falou que era uma mãe, aí meu sobrinho, o meu sobrinho, que é casado com a Miriam, foi, falou assim, ô hum. Francisquinha, era cedo ainda, ia, desce um pouquinho, a gente no, a gente morava num, num sobrado, aí desce um pouquinho, vem ver, aconteceu um negócio aqui com a Silvaninha e, e ela, ela quer você. eu falar eu comecei a chorar, falou, não, não, não chora não, vamos lá ver. Quando eu cheguei no carro, ela estava queimadinha, a roupinha hum, que toda isso. queimada, calcinha, Ai, precisa de ver, Boa, só, quem, só uma mãe forte para aguentar uma coisa dessa. Aí eu comecei a chorar, falou, mamãe, não chora, porque Jesus tirou tudo minha dor. Aí minha sogra falava, mas eu não acredito, Silvaninha, meus braços estão tá queimando, eu socorri você, você, você falar que não está doendo, meus braços estão tá queimando. Ela falou, vovó, não, volita, não está doendo, mamãe, não chora, mamãe, não chora, não está doendo. Aí nós levamos ela no hospital, eu fui junto. Chegamos no hospital, o médico falou, quem é a mãe dessa criança? Eu falei, sou eu, sou doutor. Ele falou, olha, estou tá admirado, porque essa criança, do jeito que ela está aqui, e ela desse jeito, aí ela olhando para mim, falou, não chora, mamãe, não chora. Aí nisso, a, a enfermeira veio aplicar uma injeção nela, falou, a gente vai aplicar uma injeção em você, e você, para você não ficar assim tremendo, porque ficar tremendo, sabe, a queimadura deixa tremendo o corpo. Meu Deus. Aí ela... Ela falou, ah, então deixa eu orar para a injeção não doer, Ai, a enfermeira serva de Deus também, boy, que coisa mais linda quando eu lembro dessa cena, aí a enfermeira falou assim, ah, então você é crente, naquela época que falava crente, né? Sim. agora fala, os evangélicos, agora é evangélico, naquela época era crente mesmo, você é crente? Aí ela falava, eu sou, ela falou, eu sou, mamãe, papai, eu sou cantorinha de Jesus, <risos> desse jeito. Queimadinha, queimadinha as mãos, maior do que a minha já, de bolha. Jesus. Aí eu olhava assim, ela falou assim, aí o doutor olhou para ela e falou assim, você é cantora? Ela falou, sou cantorinha de Jesus, né mamãe? Papai e mamãe também cantam, desse jeito, cantam. Aí nisso o doutor falou assim, depois você vai cantar para nós ouvir. Rapaz... Dali foi pro Defeito da Face, lá pro hospital Defeito da Face, hum. aí não, não, não deu mais para ficar naquela época, a mãe não podia ficar com o filho no hospital, agora é obrigado ficar, naquela época não ficava. Eu só lembro quando ela deu o um tchauzinho assim, e Deus levou a nossa princesinha, Meu Deus. e nós ficamos aqui, e nós ficamos aqui, e aconteceu isso. Aí, saiu um boado, que, né, que o Zequinha tinha chorado muito, que estava desesperado, o Zequinha chorou muito, oh, quem é que não chora? Perdeu uma, uma companheirinha, né? todo dia ele ia, ela ia esperar o pai na, na, na no portão, quando o pai chegava do serviço, chorou muito, mas ele, ele teve um sonho, e um sonho lindo, parecia que era ela, a gente sabe que não é ela. Que quem, né? quando Deus leva Deus leva e não vai saber nada daqui não seria bem difícil mesmo ver o quanto que a gente sofreu né? aí uma voz falava assim papai, desse jeito na, na, na, na, no sonho papai, eu só vim te dizer que Deus sabe o que faz ele acordou tão alegre bem. Ai, o sonho parecia verídico ele parecia que eu vi Silvaninha falando papai, Deus sabe o que faz né? aquilo ali alegrou o coração do Zequinha e então é bom a gente explicar porque as pessoas ficam sabendo. Aí saiu conversa também, saiu o boato, do Paz Amor não vai mais continuar cantando. Que não, nós estamos aqui para louvar Deus, esse mesmo Deus que levou Silvaninha, um dia vai nos levar. Amém. Né? Né? Um dia vai nos levar. E nós devemos estar preparados para um dia encontrar com ele, igual ela foi. Né? Ela, ela, ela deixou a história dela, há pouquinho tempo ela deixou uma história linda quando a gente cantou aquele hino, gravou aquele hino que meu irmão fez, o José Soares Sobrinho que fala a primeira flor que Deus nos deu do seu jardim com muito amor nós cuidamos, ele criou quando criança para si levou deixou lembrança aqui na terra que jamais se apagará sua voz e seu testemunho para sempre brilhará, né? Então, e outros e outros que ela cantou. Oh Ô Borne, ela só cantava aí assim, ó, eu quero andar de braços dados com Jesus, lembra? Ou senão aquele subindo, subindo, subindo para o céu, né? Para o céu eu vou. Qual outra também que ela fazia? É, ah, sem te falar que um último LP dela, ah. é, esse foi o último, que a gente costuma falar último, né? Mas esse foi o último mesmo dela. Ela não viu a capa. Uma capa ficou uma capa triste. Tem a, tem a, é, eu posso testemunhar. Se você um dia vê esse LP, hum. você já viu também na internet? Tem ele. Na, na, na, na internet, não. Eu já postei ele. A, a foto dela separada de nós. Meu Deus. Triste. Parecia que estava acertando. Parecia que a gente estava vendo que ia acontecer alguma coisa. E o hino que ela gravou: o irmão. Faltava um hino para ela gravar. Nesse, nesse LP, aí um, um moço que estava fazendo um serviço lá em casa, foi era o irmão Isaú, falou assim, ô oh, Silvaninha, eu tenho um hino para você, ela falou, mamãe, o, o irmão Isaú tem um hino para mim, como que é? Aí ele copiou o hino, ó, ó o hino, que ela gravou, por último, é, estou confiado no Deus forte, meu Deus tem muito poder, por isso eu não temo nem a morte, morrendo aqui, lá no céu eu vou viver, vou viver, vou viver, morrendo aqui, lá no céu eu vou viver. Pronto, foi a profecia. Isso. Não é brincadeira não. <risos> não, não é brincadeira, mas olha, quando o povo falar que nós não íamos continuar, nós estamos aqui, ó. 50 anos de ministério, eu com meu maridinho, cada dia mais amor e paz e paz e amor. Cantando sempre, graças a Deus ainda não estou desafinando minha voz ainda. Cada, cada disco, um mais bonito que o outro, né? Não tem aquele hino que fala assim, <risos> Deus nos deu, Deus. Deus tirou, bendito seja o nome do é. Senhor. A Ele, a glória. Não tem? A honra. Isso. A Ele, a glória, não... ah, é. É isso aí. Deus, Deus, eu tirou, bendito. E é isso aí, Deus, aí meu nome, filho. E a nossa jornada é essa. Estamos aqui. Mas, a, mas o. No próximo disco aí, é ver se vocês começam a gravar pelo menos um hino, aparecendo mais a voz do Zeca, porque ele tem uma voz muito boa. <risos> eu vou mandar ele fazer o cantão um solo. É, aquele esquema daqueles. Eu não sei como é que eles falam, eu sei que aqueles hinos que cada um canta, canta uma estrofe, não sei se vocês já ouviram já. Jorge César Marlene é, gravou, é. E, ou seja, é pelo menos um. É. Mas, viu, Boina? Mas eu ainda me acho melhor do que um marrone. Uai, tá certo, velho. Uai, como diz, é quem é único. É. Pelo menos onde a gente passa aí que a gente louva, ninguém fala assim que a Chiquinha cantou sozinha. Ó, a minha segundinha aqui, é. para a glória de Deus. Não, amém. Tem gente falando assim, ó, queria ter uma segunda dessa. Amém. Para a glória de Deus que eu falo isso. Mas o que que acontece? Duplas e amor não existiria em um só, né? Eu, é, eu, eu não sei se vocês já repararam, né? mas algumas duplas, quando separaram, nunca mais o outro conseguiu ir para frente. É verdade. É, mas é, é, é, é a coisa tem de ser unido, senão não vai. Tem uma história também para te contar. No hum, Do falar. começo da nossa carreira. Do, do começo não, já tinha, mas a gente só cantava aquele hino Cego de Jericó, Cego de Jericó, hum. que o J. Cardoso, chegava nas festividades do J. Cardoso, canta o Cego de Jericó. Você conhece? Não, não mas, c canta um pedacinho para me lembrar. Não. Na cidade de Jericó Jesus Cristo ia passando Lá na beira da estrada estava o cego Bartimeu Que vivia mendigão com aquela murmuração Então ele perguntou E alguém respondeu Este é o Filho de Deus Jesus Cristo salvador ele se alegrou, ele se alegrou, lembrando das profecias que o profeta anunciou. Ele se alegrou, ele se alegrou, lembrando das profecias que o profeta anunciou. Então, deixa eu contar a história desse cego de Jericó. É, foi o primeiro hino que nós gravamos, sabia? É, né? Foi o primeiro hino. Depois veio, ó, do cego de Jericó veio o é, Posso testemunhar o, CD, o LP... Não, posso testemunhar não. Bom, hum. aí veio esse, esse. Cego de Jericó era o que o Jota pedia para cantar, né? Aí um dia o Zequinha estava lá no... Não, aí um dia estava um, um senhor lá no... Praça da sé. Na Praça da Sé. E viu o Zequinha. E, o, e esse, esse irmão estava com o filho. Hum. E o filho viu o Zequinha. E de longe ele gritou, pai, pai, olha o Cego de Jericó ali. É, Interessante mas... que a gente falava pro Jota Ô oh, Jota, vamos cantar outro Fala, não, tem que deixar isso aí para manter lá bem A cabeça dos irmãos Lembrei do e, irmão, e, irmão, ele irmão. Tá, e ele tava certo, acredita? É, porque pegou Lembrei praticamente, de... né? Ó, oh, é o primeiro mesmo. foi cego de Jericó O primeiro foi cego de Jericó O segundo, vamos seguir O terceiro, Jesus está na frente O quarto, fé de Abraão O quinto, quem está alegre canta o sexto agora ai ai ai agora o só sexto vou... já esqueci ao meio de Jerusalém o sétimo aonde está a sua fé o oitavo as as mar... é... Rio da Graça a palavra a... É... juízo final é. e juízo final Olá, foi... juízo final as marcas de Jesus nossa é muito é muito Boa, né? são muitos são muitos mas, vale mas me diz uma coisa, é, é, é maravilhoso, né? São 50 anos de experiência é, cantando, louvando ao senhor, né? Mas quando vocês, quando aquele produtor de vocês vendeu lá as matriz, é, vocês teve uma breve passagem pela estrela de Belém, né, do Oswaldo, né? Ou foi matriz vendida também? Ah, nós gravamos dois LPs com ele, né? Inclusive, inclusive aquele, o Oswaldo divulgava tanto que aqueles dois LPs praticamente jogou vocês para o estado de São Paulo inteiro, né? Porque aqui foi benção, foi no benção. estado de São Paulo estava é, um tempo sem o pessoal ouvir falar de vocês. É, né? A palavra... E Rio hum, da Graça. Exatamente. Aqueles dois discos praticamente jogou o seis pro Brasil todo de novo. Depois ele vendeu essa matriz. Ah, ele queria que a gente comprasse, mas a gente, nós nunca.. Uma vez nós fomos gravar por conta, não, não deu certo. Até saiu o LP, né? É, mas.. É, não, saiu, uma, não, saiu uma conversa. Hum. Um, saiu uma conversa que a gente tava em o Jota Cardoso, né? Enricando J Jota Cardoso. Vocês não fazem por sua conta. Não fazem por sua conta. Aí eu falei para ela... Vamos fazer? A ver o que dá? Como um disse o outro. Demos com o burro na água. <risos> Porque, ve, ve, veja bem. Foi o seguinte. A gente já lançou o primeiro. Não tinha divulgação. Era só nós mesmos. Né? Nem bem já tinha é, lançado esse primeiro. Partimos para o segundo. que é por conta. Fizemos quatro. Quando chegou nesse segundo... A gente esqueceu o primeiro, ficava só batalhando nesse segundo. E quando foi no terceiro então, esqueceu. o primeiro e o segundo ficou para trás. <risos> quando chegou no quarto então, aí a... Ah, ah vamos vender, ah, ah. vendemos a, a, as matrizes é. com a gravadora, eles pegaram, comprou... Comprar, o, Jota, o, Jota, o Tony Silva que comprou. Aí, aí foi bênção, né? O Tony fez uma montagem ah. de do, um do, do, do CD que foi seleção de ouro, ele colocou bastante hino antigo nosso. E eu cheguei a vender esse, esse disco, mesmo em, já em CD, aqui em Ribeirão Preto, na, no interior de São Paulo. Eu é, cheguei né? a pegar muito desse CD para vender na época tem, tem até uma capinha lá da, é, As fotos original da época mesmo Que o, o Zequinha tava cabeludo Tava tirando o cabelo dos olhos né? ah. <risos> Agora... <risos> Nem lembra mais dessa época né Zequinha lembro <risos> nada Mas. Se eu é, mostrar um, ah, um, se mostrar umas fotos minhas para você Nossa Elvis Presley perdia. Ótimo, um Topotão. Um rapaz, olha o que virou. Não mas, é assim, não, mas é assim mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas. E tudo dá graça, né? E tudo dá graça. Exatamente. Quando vocês entrou na RDS, aí só foi benção, né? Que juntou com o abençoado Tony Silva. É, existia um lema lá, na, na, na, lá na, na Conte de Sarzedas, que isso aí eu sempre lembro com Ismael Carlos, que é meu amigo também. É, muito amigo nosso é, A gente chegava na conta Sargento o pessoal falava ó Se você quiser comprar disco evangélico Tem um monte de loja aí Agora se você quiser ir numa gravadora de crente É lá embaixo, lá no Tony Silva que eu... <risos> O pessoal falava é. dessa maneira Ai que benção O Tony é uma benção em nossa vida Eu falo pra ele que é meu mano querido Que nos, nos abençoa Ele é muito gente boa É em geral é né Em geral aquilo é benção é. pura pra todo mundo mas, é. mas tá aí, né? A menina partiu, foi morar com Jesus, mas depois veio os outro e também cantou com vocês, né? Sim, Deus de... Ah, se eu te contar no começo, quando eu engravidei hum. da segunda, que eu coloquei Silvana, né? Lília Silvana Dias. Hum. A outra era Lilian Silvana, não, Soares Dias, não, essa fiz confusão. A outra era Lilian Silvana Dias. Aqui Deus levou, Silvaninha. Ah. E essa outra eu coloquei o mesmo, nós colocamos o mesmo nome, Lília Silvana Soares Dias, para mudar um pouco. Mas ela canta até hoje ela canta. Olha. Já é de ver coisa mais linda. Ela começou a cantar pequenininha ela e o Joed. O Joed é uma bênção na nossas vidas. Nosso filho e a, e a, nossos filhos são bênçãos de Deus em nossas vidas. E a Lilian, você acredita, semana passada nós estávamos lá na, na, na, em Limeira, hum. semana passada, semana passada, nós estávamos em Limeira e eu cantei com, com a Lília, eu e o Zequinha, meu, nosso genro, que é o esposo da Lília, cantamos, nós, nós quatro lá. Sabe que hino? Hum. No Brasil para Cristo lá nós estávamos, lá na, na igreja do pastor Júnior, um amigo nosso é, é pastor lá. E pastor Josué, que é o pai dele, é uma família muito querida nossa, então um, eles congregam lá, meu, o Jerry e, e a Lilian, né? Certo. E a Silvaninha, só que a gente não, não, não, não fala Silvana segunda e não, não, não acostumamos a chamar ela de Silvana, é Lilian. É, que talvez, é, talvez ela até não, não, como diz, não ia se sentir muito bem, né? Também, também, é. Isso também, também. Mas ela foi a segundinha, ela foi a segundinha, ela sabe que ela veio alegrar o nosso lar. Com no, dia da, no dia da apresentação dela, foi uma festa de, nossa, Edgar Martins veio cantar, foi coisa mais linda na apresentação dela. E o Edgar Martins deu uma palavra muito linda, porque ele falou assim, que Deus levou uma e deu outra. E o eu, é. eu, eu engravidei e naquela época não fazia ultrassom. Sabe? Era difícil fazer ultrassom E eu não sabia que era menina E aonde eu passava, grávida, eu falava É outra menina e ela vai vir cantar ainda aqui na igreja E ela cantou aonde eu falei que nós íamos cantar com ela Maravilha. Você acredita? Maravilha. Maravilha, né? E é isso aí, aí depois Deus deu mais outra Que é a Janai, casada também e o Joed, que quando o Silvaninha partiu para a glória, o Joed tinha, é, na época, um ano e cinco meses, só. Hoje, graças a Deus, um servo de Deus também, né? É, e Silvaninha foi primeiro que nós. É, eles, eles tiraram, inclusive, uma foto muito linda, né? naqueles, naqueles discos que o Oswaldo produziu, né? Eu lembro na é, fotografia é. de vocês com ele junto, né? Muito lindo minha família. E cantava muito, é. hein, cantava muito, o pequenininho já cantava demais naquele disco. A família toda canta, Borna, se soubesse, ó, é José Soares Sobrinho, é Miriam, é, é todos da família cantam. Eu tenho um sobrinho que tem uma voz maravilhosa, chama de Carlos, o outro Jason, canta que é uma bênção. A Miriam, então, continua cantando, a Miriam, a Ivete, a Ivonete, a Zenaide, tudo... tudo Voz maravilhosa, toda a família. A nossa família toda canta. A família do José Soares Sobrinho, todos cantam. Todos louvam a Deus. Isso é bom demais. Servir a Deus não tem coisa melhor. Vocês estão com quantos discos gravados e o último saiu em que, em que ano? Ah, o, já, vai, já vai fazer dois anos que saiu o último, que foi o Deus é Contigo. Bonito, rapaz. É, é, é, é, é, é, é. É o mais recente, o Zequinha é, falou que assim, não é o último, não. mas não, agora, não é mais CD. É. agora não é mais CD não. Muito, agora vai muito ser bem de... lembrado, né, Zequinha, que o último não, o último é quando você é espartino. Ô, Boina, esse CD tem cada hino bonito, rapaz, tem muito hino. Tem um hino do Zé Soares que fala assim, hum. bate um pouquinho bem. Ah, vamos é lá, lindo é. esse, o Zé Soares hum. subiu que fez. Só na caixa, é, Zequinha, vamos é. lá. Só, só um pedacinho, tá? Vamos então, lá. É. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eleita-te também no Senhor, que o desejo do teu coração, ele te concederá. Não vai fazer o coro? Aquele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para te guardar. Maravilhoso, maravilhoso Blame, né? E é. vocês lembram o número de, de discos gravados ao todo Ah, 20, 20, 24, quando da caravana é 25 É, né? É pouco, só, um pouco. só um pouco, né? Aquelas, aquelas matrizes da caravana ainda existem em CD ou, ou se perdeu no tempo? Existe CD porque alguém fez, né? eu mesmo tenho ele em CD é, né? é, mas eu não sei se fizeram não sei se o Tony fez não, acho que não. Nunca, nunca perguntei isso para o Tony, você acredita? Mas está certo, não. né? Então é, mas é por aí, né? Eu só tenho de agradecer aí a, a oportunidade de, de estar com vocês nessa palestra, né? Não pode se dizer uma entrevista, mas uma, uma, uma palestra entre amigos e vocês contando oh. aí as bênçãos de Deus, né? Desde quando começaram, como foi a trajetória de vocês. Esclarecendo algumas dúvidas, né, porque no interior de São Paulo o pessoal tinha muitas dúvidas Sobre a partida de Silvaninha Que teve uma época que do Paz e Amor era selo dessa maneira do Paz e Amor e Silvaninha, todo mundo conhecia esse selo Mais tarde foi Du Paz e Amor e Filhos, né? Teve uma época também conhecida É, Você assim. lembra tudo, hein? Ah, sim, <risos> né? Eu tenho, eu tenho 50 anos de idade, estudo a música evangélica, Deus dos 17 anos, né? 25 de rádio E assim por diante Mas gente, eu tenho de agradecer a senhora né, Que me atendeu primeiramente Ao Zequinha, meu amigo aí Que sempre gentilmente nos atende E gente, deixa os contatos aí de vocês O pessoal que vai ouvir O pessoal das igrejas aí Se quiser entrar em contato com vocês Deixa aí os contatos certinho aí Pra gente terminar por aqui Então, nós queremos é deixar o nosso contato, aqueles que quiserem o do paz e amor, ainda na idade que estamos, mas estamos aqui firme e forte louvando a Deus, esse é o nosso prazer louvar a Deus, né? E vai aí, o, o meu celular, vou dar o número do meu celular, né? Yeah, que é o WhatsApp também, né? 11, domain, huh? 11 hmm. É, o celular da Vivo é bom isso falar qualquer, porque a pessoa gosta de saber, né? Isso, vamos lá Operator, A operadora Vivo 11 9 5586 7482. E agora o fixo de casa é o 11 2945 9460. Ô, oh boy, mas quem quiser também entrar lá no, no, na nossa página né, do Paz e Amor, lá no, no YouTube. Começou faz pouco tempo, o Joyde fez para nós. e... Eu tenho que movimentar lá para as pessoas veem o, o Du Paz e Amor, que ainda está aqui, firme, né? Firme, desde o dia que aceitamos Jesus. Amém. Nunca, nunca desviamos, nem eu, nem o Zequinha. Conheci meu marido na igreja, conheci meu esposo na igreja, louvando a Deus. Inclusive, ele viu eu cantando com a minha irmã e falou que ia casar comigo e casou. Ah, <risos> é, que bênção. É. E, e hoje nós estamos felizes, Amém. né? Amém. 52 anos vai agora em setembro de, casa, de casado. Filhos abençoados. E abençoado. E paz e amor reinando sempre nas nossas vidas. Ai, Porque beleza. eu falo sempre, se não existisse a paz e o amor nas nossas vidas, eu nem aceitaria esse nome na nossa dupla. né Bom, aí sim, Porque né? Deus, não, Deus não ia se agradar de ver um casal que não se dá bem, né mas nós aqui, Boina, cada dia que passa é mais é mais amor, mais alegria de servir, servimos a Deus juntinhos, oramos juntos, louvamos juntos, e a, aquela, aquela bênção do meu esposo, todo dia quando ele levanta, ele fala, bom dia meu amor. Amém, que bênção. Não é lindo? Que bênção. Não é lindo? É lindo demais aí. Né? Por quê? Porque Jesus habita no nosso meio aqui, então vale a pena servir a esse Deus e ficar firme. Não, quero, não, não é orgulho não, é alegria, alegria de viver na vida, a vida nossa servindo a Jesus, com sinceridade. Com Amém? certeza, irmã. Irmão, eu agradeço aos dois, que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas e Amém. agradeço demais por atender o meu pedido aí, de bater esse papo comigo, né? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado aí pela sua atenção. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente através desse bom testemunho que vocês deram aí. Tá bom?